Olá meus amigos bem-vindos e agora estamos aqui ao pé da Torre de Hércules E porquê é que se chama isso Torre de Hércules? Estamos aqui o Hércules, chama-se Hércules porque foi aqui precisamente neste local Mais ou menos ali que Hércules chegou de barco e trouxe a cabeça tranquila A espaço natural de interesse local Torre de Hércules não, estás a ver aqui os passarinhos, não, não. É que temos aqui temos um espaço para os piqueniques, Está sempre fazer o churrasco Não tem, é? Agora, então. não tem Pera, assa mas um lixo além. não há um para... é lixo aí, espalhado Não, olha lá o que é que está além dentro das árvores. Ah, pois é, não, não. Ah, não, não, não. já está a descobrir careca Aqui está mais. Olha, morrinho. Às vezes, já está a coisas vivas. É, não está lá, é, está a ver. não tem gravetinha. Não tem gravata? É bebê ainda. É o um montinho da doberinha. Ainda não vi um uhum. café. E, e, e vamos aqui choveu. O mar não chega aqui. O mar não chega aqui para fazer esta poça. Quer dizer que os meninos da paz é para ali. Vejam outro filme: Parque Escultural de Torre de da pesca e tem um aí para baixo eles têm que fazer um povo aqui, não sei como é que é mas que é muito bom fazer é é povo? Um povo na visão quando a gente foi ver a igreja lá de Santiago sim a gente passou numa rua numa vitrine estava as cabeças do povo assim dentro do copo e as patas assim Aquilo não, não era, era mesmo coisa ali é? Aquilo é uma coisa que eles fazem na comida? Sim. Eles aqui apanham muito pouco E por acaso depois eu estava chovendo, mas eu queria ver como é que era. Mas jeito que não é barato. Mas estava cheio. Isto é um barco. É um homem. E está, a ver, e está com a mão para ver a terra, por causa do sol. É? é Entras, aí está com a mão assim. Tem um assim. passarinho em cima da mão, olha. Tem é um é passarinho em é cima da mão, mas é que já não é escultura. Não, mas ele está voltado para ali, não está voltado para cá. Vou postar, está, este... está voltado ao contrário. Está voltado com estas para cá. Parece que está a com a mão em cima. Um barco. E o que é que diz aqui? Hércules nave dos Argonautas Gonçalves Viena Olha o Hércules, é o Hércules é vai no barco É o Hércules Temos aqui o Hércules lá tirar aqui para fazer a capa A capa do Do vídeo Que cara de mau é ah, bom Ora, o custo é 3 euros, euro e meio, reduzido, então, e yeah, os bilhetes compram-se ali em baixo, está ali os etiquetes, ali daquele lado, está aqui o Hércules, é ali para aquele lado, vamos lá ver. É ali que compramos os bilhetes, para a Torre de Hércules, vamos lá comprar o bilhete. E aí no templo, olha... tempo, de Ar, isso aqui... Ainda mais antiga esta foto... 1988... É o faro... o do farol... estou a ver... Como é que era... Iluminação. o interior como é que é do farola e as datas as datas ali em cima a ordem cronológica e deste lado o que é que temos? Aqui é mais a torre Sim. por aqui. os detalhes o interior da torre e aqui, como é que é a torre? Entra-se por ali, e vai subindo, aqui é uma sala circular, até o farol, fábrica romana, fábrica neoclássica, e reformas, e o mapa, estamos ali em cima, a uh, Finisterra... Vamos, vamos aqui também fazer a gravação da Finisterra... Vamos ver as coisas... Carregamos aqui nos botãozinhos e tem... não afogarão os barcos... Isso é que se essa costa da morte... Aqui tem... Se há, o Centro de Proteção... Atenção aos visitantes... que ali estamos. Bateria... É ali... Então a bateria, cidade desportiva, que é, que está é, fundida, <risos> a Antiga Carcere, é ali, Praias Ereais, que é aqui deste lado, Praias Ereais, zona 2009, ok, Arqueológicos, ok, não tivemos a ver aquela, tipo gravilha e aqui está a torre de Arcos. Vamos já ver aqui também, mais uma vez, a ordem biológica. Vamos ver. Tender, por da carinha e o Tordertes ali embaixo. Ele estava. Temos aqui o barco. O barco romano. O trirreme romano. Estão a ver? Como é que era? É ali o trirreme. O interior do terreno. Com a águia. A águia romana. Olha o ali, Devia ser o vosso cavalo aí. César. E aqui temos o Hércules. O Hércules que derrotou quem é, Ben? Guerian. O Hércules derrotou a Guerian. Temos aqui o poderoso Hércules com as suas peles de cabra. Vamos a E com um porro. <risos> Muito bem. Dois tickets. 12 menos 4 Sim, 12 menos quarto. 2. Sí, Speak English. Yes, do, do, dois, dois bilhetes para mim para ele. Ah, 12 eh, sí. menos Minus quarto. quarto. Ah, tem hora marcada? Sí. Uma hora mais ou menos. Oh, é muito tempo. Não pode entrar não, é por, é por tempo, é isso? É sim, sí, é por capacidade, doctor. É capacidade. Mm. Ok, então deixa, deixa Ok, está bem, graças! Estava <risos> uh, ali a senhora a dizer pronto, que isto é, a visita é marcada, só às 12h15, um só daqui a uma hora, por isso infelizmente já não podemos ter, temos mais outros compromissos, gravações por todo lado e não podemos ir à torre, ao interior da torre, mas pronto, olha, pelo menos, vamos ver da parte de fora, então vamos já seguir o caminho da parte de fora até lá à torre. Agora temos aqui a torre de Hercules, estava ali na... onde comprou o bilhete, Cora marcada, é pá, agarra lá nisso que está aqui tudo a flutuar. <risos> estica aí o gajo, a corunha sempre aberta, olha lá, aqui a torre, temos aqui a Torre Farol do Morro, Torre de arcos. É, é o mais alto, temos aqui, século 1788, ok, volta lá ao contrário, e temos ali o que é que temos aqui, Torre de arcos, tal tal, tal e coisa, depois temos aqui o Hercules, foi a tudo, tiramos as fotos e filmámos, e não temos eliminado e pronto, aqui temos aqui a Torre de Hércules corona.com. Ok, vamos lá ver a Torre de Hércules ali em cima Olá meus amigos bem vindos e agora estamos aqui ao pé da Torre de Hércules e porque é que chama isso, Torre de Hércules, temos aqui o Hércules, chama-se Hércules porque foi aqui precisamente neste local ali, bom, mais ou menos ali que Hércules chegou de barco e trouxe a cabeça de Guian e enterrou aqui neste lado ou seja, é ali naquele preciso local ali. Temos aqui o Hércules, como já tinha dito. Este, neste momento, este é o mais antigo farol romano operacional existente no mundo. Então vamos lá ver. Sigam-me, acompanhem-me nesta aventura da Torre de Hércules. Ah, é bem imponente, bem bem alta. aqui que Hércules derrotou quem? Geryon! É esse mesmo! Hércules derrotou Geryon! Derrotou não! Hércules trouxe a cabeça de Geryon! vocês Geryon aqui para este sítio enterrou a rua Trouxe o barco aqui a cabeça Para o tamanho Vamos aqui Entrada. Vamos é. aqui. Isto está tudo. Kevin, mete ali o lado. Vamos a meter. Fazer. mete agora aí. Sim, vai ser assim. Fazer a capa. Vamos já ver aqui. O património Unesco, é claro. Aqui as goteiras. Né? Latão. Cadiátrico. Este que já. Aqui é só, para a grandeza da torre com as divisões. Né? fachadas da época romana foram feitas à volta. E ali temos. Só torre decos por dentro ali. e ali temos ali a derrotar ali no, na porta, estão a ver? É ali. Essa costa toda É só para, para a atitude A mitologia diz que havia um gigante chamado Geryon, rei de Brigantium, que forçou seus súditos a lhe dar metade de seus bens, incluindo seus filhos. Um dia, os súditos decidiram pedir ajuda a Hércules, que desafiou Geryon é uma grande luta. Hércules, derrotou Geryon, enterrou-o e ergueu um túmulo que ele coroou com uma grande tocha. Perto deste túmulo, ele fundou uma cidade. No entanto, esta história remonta ao final do século XIII de uma crónica geral extraída da mitologia mediterrânea para elaborar uma história do farol de Brigantia. O mito leva o herói grego Hércules. O mito castelhano diz que essas pessoas foram trazidas da Galácia na Anatólia e por isso aquela terra se chamava Galiza. Esta lenda, inspirada na mitologia mediterrânica, será promovida durante os séculos XIX e 20, carece de fones, quando o farol de Brigantio passa a chamar-se Torre de Hércules, mudando Briogã para Hércules, pois a primeira pessoa que chegou foi uma mulher chamada Crônia ou Crônia. Hércules deu este nome à cidade, uma versão que aparece... Na história da Espanha, Opa! o Kevin é, não está cheio de esperança. Isto acaba. Bora para aqui para este lado. Isto ah, aqui é a entrada. As pessoas estão à espera das horas certas para entrarem. <muchas> ¿Qué entrada? A ver, ¿qué está aquí entrada. la ho trovato guardando i pendenti che Serpos, farola mais antigo romana. Operacional. o pressinal. o pressinal, é óbvio. da dos ventos Rosa dos estamos a chegar à Rosa dos Ventos. Vamos lá ver. Vamos aqui o caminho de Santiago, aqui é a onde é que fica e a costa da Morte a ver que é caminho de Santiago e a costa da Morte Isto aqui na saída deve ser o um Novo Mundo, se calhar com Palmeiras quer dizer para aí o um Novo Mundo isto e aquilo talvez seja o um Novo Mundo este aqui na saída será a ver com Hércules talvez Ilha de quem? Ah, o Ilha do Men. Ah, inglês. Isto aqui deve ser romano, se calhar, não é? Deve ser romano, se calhar, cobra. Ah, é Cipros, não é? Cipros. Cipros. Cipros, isto aqui é o quê? Quer... Kirnou. Quer... Quer... Quer... Quer... Quer... Kirnou. Não sei. Preto. Ok, é assim. Abra os outros Onde está o placar? Onde é que está o placar? Onde um o placar também? O que é que é o que é placar? O que é que será aquilo? É uma pintura? É claro! Os almas investigam-as! Onde é que está o outro alma? Já o perdi! Ah está ali já! está a investigar, Deixa até a investigar aqui! Aqui a cobra! Ah, está! Gostou aqui da caveira! <risos> Costa da Morte, né Muitos barcos, muitos não não fragaram aqui nesta costa. Mas acontece o fraco que é isso. Desta ah. vez é foto, não sei, não. está aqui fumado. Então, Podes rever, subscrevendo o canal Amos Adventures <risos> e nada de dislikes. este é um maroto <risos> Mal se fizesse dislike no, no vídeo dele, ele aparece e pôr riso para dentro. Ah, bem. Vamos lá fazer like aqui no vídeo. Vamos lá ver o que é que se passa ali embaixo. Quer é ah, ver? Em... Ah, mas vão investigar. Bora! Vamos lá, que caminho de cabras. Eu tenho arrojado o caminho aqui. O que é que é aquilo que está ali embaixo? Parece um buraco, uma coisa... O que é que será aquilo? Um bocado estranho. Ou seja, do outro lado teria qualquer coisa escrita. Mas que eu sei o que é que é isto. O que, é que será isto? Tem alguma coisa a ver? A minha já está sentado o que é que se passa ali do outro lado. Não tem nada. O que é que é esta coisa aqui Ah iluminação. Deve ser para os barcos. Até para os barcos Deve ser a iluminação para os barcos se calhar Deve ser junto à noite é. e aqui várias luzes, conjuntos de luzes e iluminação Bom, e assim nos despedimos Aqui no Almas Adventures Espero que tenham gostado da, da Torre de Arcos Eu e o Kevin, não é? E o que é que nós dizemos? Subscreva o canal Tenha só Buenas Claro, então adeus, até a próxima, fiquem por aí, beijar estes vídeos aqui de Espanha e que, é que as vezes fizemos, Beijo a todos.